Oi gente, tudo bem? Você é empregado e ganha um salário que não tá dando para pagar as contas? Hã? Mal sobra dinheiro no final do mês e você não aguenta mais tanta escassez? Hoje vamos falar sobre isso, como sair desta situação.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 é fruto de uma força tão grande chamado Deus que merece toda a realização do universo e não pode se contentar com menos. Se o teu sonho é ter muito dinheiro, se imagine rico. Se teu sonho é casar, imagine a pessoa ideal, dê características para essa pessoa. Se o teu sonho é viajar, se imagine no lugar que você deseja ir. Recorte imagens de revistas daquele lugar né, maravilhoso que você sonha em conhecer e Olhe no seu quarto, onde você vê o tempo todo. Se imagine lá passeando pelas ruas dessa cidade, bebendo um cafezinho delicioso, sentado do lado de fora, contemplando a paisagem. Imagine cada folha, cada pessoa passando, viu? Imagine as cores, sinta, sinta o perfume. Quando você começa a se imaginar em locais nos quais você sonha em ir, o universo ele vai trabalhar para que você consiga ir, viu? Não queira saber como isso funciona. Se preocupe apenas em sonhar, em desejar, se sentir merecedor, né? Que o universo, ele é tão maravilhoso e ele é mágico, viu? Ele vai enviar as formas para que você consiga realizar tudo isso. Mas você precisa fazer a sua parte, precisa acreditar. Eu vou contar a minha história. Parece brincadeira, fantasiosa até demais, mas eu te garanto que é verdade. Gente, eu tinha uma alergia na perna desde criança e, quando esquentava demais, elas afloravam assim tão absurdamente que elas ficavam quase na carne viva. Algumas manchinhas que eu tenho na perna. Parecia um pouco com tipo psoríase, mas eu fui em diversos médicos, fui em alergista, fui em dermatologista, fiz biópsia e o resultado sempre o mesmo. Dermatite, né? Quando não se descobre o que é, tudo vira dermatite. E sabe o que, que eu fiz? eu comecei a me imaginar saudável eu decretei isso eu sou saudável eu não tenho alergia eu sou saudável gente pouco menos de uma semana eu percebi que a minha alergia ela tá secando ou seja eu não tenho mais alergia <risos> olha se isso acontece com uma doença no corpo acontece sim com o resto da vida sonhe peça e receba simples assim Por que, que eu iniciei esse vídeo? Falando sobre empregado, hein? porque muita gente sonha grande, mas se coloca na posição de não merecedor, de não merecer, né? Por isso a vida nunca muda, gente. Se você é empregado e mal consegue ganhar para pagar as contas básicas do mês, que tal mudar o teu mindset, hein? Você precisa mudar a sua maneira de pensar. Pense grande, sonhe grande, se permita vivenciar grandes experiências, né? Grande abundância. Tudo começa pela imaginação. Sentir para ser e estar. <risos> Essa tem que ser a tua regra, tá? Simples assim, viu? Na teoria. Claro que na prática requer um pouco mais de, de, de amadurecimento, né? Porque nós fomos criados acreditando que tudo é difícil. Que a vida é dura. Que ganhar dinheiro é ruim, né? Que ser empregado é sinônimo de estabilidade. Olha, eu lamento em quebrar isso dentro de você. Mas tudo isso é mentira. Tira. você é capaz de ser dono da sua vida, dono da sua carreira, dono da sua independência financeira e Deus, universo, vida, chama do que você quiser, tá só esperando você mudar por dentro para enviar tudo no qual você sempre teve direito. Não permita mais ficar do lado de fora observando algumas poucas pessoas que já entenderam isso, crescer, ganhar dinheiro, viver abundantemente, né, enquanto você continua nessa vida sofrida. Você mesmo interesse e deve estar do lado de lá, dos que são abundantes, felizes, que compram e fazem tudo o que querem. A mudança que você precisa, ela tá dentro de você, basta que você deixe ela sair. <risos> Se você gostou desse vídeo, dê um like, me ajuda bastante, viu? Se inscreva no canal e vamos levar uma vida abundante para mais pessoas. O profissional sem o pessoal, gente, não é nada, viu? Por isso o canal tá passando por essa mudança maravilhosa, onde eu tô trazendo muito conteúdo de vida tudo isso para te ajudar a amadurecer e vencer na vida nos amores na carreira <risos> gente ative as notificações cada semana vai ter um vídeo maravilhoso e eu sei que você não quer perder olha não deixe de ler o que está escrito no box de informações tem alguns parceiros do clube ali que com certeza podem te ajudar de alguma forma logo eu vou lançar um concurso no instagram onde eu vou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 .com. Tem bastante coisa interessante lá, principalmente na guia para você. Gente, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.